Neste vídeo, cobriremos as regras de introdução e eliminação para a quantificação universal no sistema de dedução natural. Em um dos casos, a saber, na eliminação da quantificação universal, a questão é como fazer uso de uma sentença que diz que uma certa propriedade vale para todo indivíduo. No outro caso, a introdução da quantificação universal, estamos interessados em saber em que situações podemos concluir uma acessão com aquela mesma forma. Este vídeo pressupõe que você já conhece as regras de dedução natural para o caso proposicional e também pressupõe que você conhece e entende a notação para substituição de variáveis por termos em fórmulas. Trata-se de uma definição recursiva que pressupõe também compreender o que significa dizer que um termo é livre para uma variável em uma fórmula. Se você tem qualquer dúvida sobre qualquer um desses conceitos, pare e verifique em que eles consistem. A regra de eliminação da quantificação universal também pode ser chamada de regra de particularização. Por algum motivo, já podemos contar com uma justificativa para a sentença para todo x, Φ, desenvolvida a partir de um certo conjunto de premissas, γ. A aplicação desta regra consiste em dizer que o mesmo conjunto de premissas, γ, pode ser usado para justificar a conclusão de Φ para um certo termo t. Recorde que o termo t denota um indivíduo do domínio. E, portanto, a intuição aqui é que se uma certa propriedade vale para todos os indivíduos do domínio, esta mesma propriedade vale para este indivíduo particular. Na notação em que usamos fórmulas nos nós das árvores, temos uma derivação com para todo xφ na sua raiz, e as mesmas folhas desta árvore podem ser usadas para justificar uma outra derivação com uma nova raiz, a saber, φ onde x é substituído por t. No vídeo em que discutimos a interpretação objetual versus a interpretação substitucional dos quantificadores, chamamos a atenção para o fato de que, em particular, uma linguagem de primeira ordem pode não ter nome para todos os indivíduos. No entanto, quando fazemos dedução natural, não podemos nos referir aos indivíduos do domínio, mas somente aos seus nomes. Portanto, talvez você agora esteja preocupado de que esse quantificador universal só possa dizer coisas sobre os objetos que podem ser de fato nomeados. O potencial problema, contudo, não é grave. Recorde-se que, em particular, as variáveis são termos e qualquer valor do domínio pode ser alocado a uma variável. Há um óbvio paralelo que pode ser estabelecido entre esta regra de eliminação da quantificação universal e a regra da eliminação da conjunção. Suponha, de fato, que tivéssemos como enumerar todos os termos da nossa linguagem e que pudéssemos escrever uma conjunção potencialmente infinita de φ, um para cada termo da linguagem. Esta é, essencialmente, a interpretação substitucional da quantificação universal. Quando agora escolhemos um desses φ como conclusão, isto equivale a eliminar a grande conjunção que foi dada de entrada escolhendo exatamente um dos seus componentes. Uma forma talvez mais explícita de descrever o comportamento desta regra seria se pudéssemos pensar numa extensão da linguagem do nosso sistema de dedução natural de forma a conter um metapredicado que identificasse se um certo objeto é um termo. Assim sendo, a partir da justificativa de que para todo xφ pode ser derivado e, a partir dessa justificativa adicional de que T é um termo, poderíamos concluir que Φ se aplica a este termo. A regra da introdução da quantificação universal é um pouquinho mais complexa. Usando, mais uma vez, o paralelo com a conjunção, é como se agora estivéssemos interessados numa conjunção potencialmente infinitária, ou seja, contendo potencialmente infinitos componentes de entrada, e que nos obrigasse, assim, a, antes de ser introduzida, justificar cada um dos seus infinitos componentes. A maneira de tentar fazer isso de forma sensata, ao invés de enumerar os componentes de entrada, é tentar transformá-los em uma única entrada que seja absolutamente genérica. Portanto, pretendemos que Φ de y para um Y inteiramente genérico, arbitrário, possa ser justificada a partir de um certo conjunto gama, e daí concluímos que, para todo xφ, também pode ser justificada a partir de gama. O problema, obviamente, é garantir que esse indivíduo é realmente genérico. Pense em como você produziria uma demonstração em linguagem natural para uma sentença universalmente quantificada. Você quer concluir que todo objeto tem uma certa propriedade P... Assume que Y é o nome de um indivíduo inteiramente arbitrário e busca demonstrar a partir daí que P vale para Y. Mais uma vez, a chave é a arbitrariedade deste Y. Este Y não pode se tratar de um indivíduo particular. Num certo sentido, ele deve ser um indivíduo sobre o qual você não sabe nada. Imagine que você fixe um indivíduo arbitrário que seja par. Digamos o número 2. Aí você demonstra que o número 2 é primo. Será que dá para concluir daí que todo par é primo? Não! O melhor que você pode concluir é que 2 não era tão arbitrário assim. Portanto, fixar um indivíduo arbitrário não é fixar uma constante, não é fixar um termo qualquer. O primeiro passo para garantir a arbitrariedade é que esse termo seja um nome de variável. Afinal, a intuição é de que as variáveis podem ter a si alocadas qualquer valor do domínio. O próximo passo para garantir essa arbitrariedade é garantir que esta variável y não aparece livre entre as premissas. Se y aparece, digamos, na fórmula P de y, entre as hipóteses que temos para poder usar, y não é mais arbitrário, y é um indivíduo com a propriedade P. Digamos, a propriedade de ser primo. Um par primo não é um par arbitrário. Essa é, portanto, a primeira condição lateral que pretende garantir essa arbitrariedade. A outra condição lateral que também tem o mesmo objetivo tem esta forma, aparentemente um pouco mais complexa. Ela diz que se a variável y é diferente da variável x, que ela está substituindo, intuitivamente estamos falando aqui da fórmula Φ para um certo y. Mas se esta variável y aparecia livre na fórmula Φ, então pode ser que estamos conectando um y que já estava no Φ com este y que entrou no lugar do x. E essa conexão pode ser potencialmente perigosa. Antes de justificar melhor essas condições laterais sobre a regra da introdução da quantificação universal, eu queria mencionar a sua leitura na notação de árvores decoradas por fórmulas. Neste caso, temos uma árvore de entrada na qual Φ de y é justificado a partir das folhas abertas. Desta vez, garantir que a variável y é livre nestas folhas. Consiste em dizer que a variável y não aparece livre nas hipóteses da derivação d. A segunda condição lateral diz respeito à fórmula Φ e pode ser formulada essencialmente da mesma maneira. O que é importante aqui é que a regra da quantificação universal nos permite produzir esta segunda árvore a partir da primeira. Note a diferença com o caso anterior da eliminação da quantificação universal. Aqui também houve uma árvore que foi estendida com uma nova raiz, mas na raiz da regra de eliminação, falamos de um termo T específico, que entra como se fosse o valor da nossa incógnita X, enquanto que na introdução da quantificação universal, Y não é um termo qualquer, mas sim uma variável. E o papel desta variável é funcionar como um parâmetro. Podemos nos referir a esta variável Y dentro da derivação D. Trata-se de uma variável local. E a ideia é que, ao produzirmos a derivação D', nós saímos do escopo local da derivação D e as variáveis locais, tais como Y, são destruídas. Fora da derivação D, o conteúdo da variável Y é lixo. Esta variável não subsiste à passagem da derivação D para a derivação D'. Esta variável y local é às vezes também referida como eigenvariable ou autovariável na literatura. Retornando às condições laterais desta regra, permitam-me apresentar evidências de que elas são necessárias: a saber, que se qualquer uma delas for desrespeitada, será possível construir a derivação para um sequente que não é válido segundo a semântica da lógica de primeira ordem, clássica. O primeiro exemplo é muito simples eu vou considerar um sequente que tem à esquerda a fórmula p de y e à direita a fórmula para todo x, p de x. A fórmula da esquerda é idêntica, dada a definição de substituição, a esta outra fórmula que eu escrevi aqui. Se tomamos, portanto, φ como p de x, na regra da introdução da quantificação universal, pareceria ser o caso de que podemos concluir para todo x, φ, usando esta regra. No entanto, note que a cláusula 1 está sendo desrespeitada e y aparece livre nas folhas da árvore. E, portanto, eu não posso dizer, graças à cláusula 1, que isto foi realmente uma aplicação da regra de introdução da quantificação universal. Isso é muito bom! Observe que se a cláusula 1 não estivesse presente, nós teríamos derivado esta fórmula a partir daquela. No entanto, é muito fácil construir agora um contramodelo para o sequente correspondente. Considere, de fato, uma interpretação que tem no seu domínio dois objetos, a estrelinha e o quadradinho, e que seja tal que a propriedade P valha somente para a estrelinha e a variável Y tenha a si alocada justamente o objeto estrelinha. Se você conhece a semântica da lógica de primeira ordem clássica, saberá que a interpretação da fórmula relacional P de Y nos sugere a verificação de que o objeto denotado por Y está dentro da extensão do predicado P o que é verdade. No entanto, segundo a cláusula da quantificação universal, esta sentença só poderia ser satisfeita se todos os objetos do domínio tivessem a propriedade P, o que, obviamente, não é o caso. Examinando agora a segunda condição lateral, eu vou justificar a derivação do sequente que tem à esquerda a fórmula para todo y, r de y. y. E à direita, a fórmula para todo x, R de x, Ora, a eliminação da quantificação universal me permite concluir R de y, em particular. Como também me permitiria colocar qualquer outro termo aqui no lugar de y. A definição de substituição me garante que essa fórmula, na verdade, é idêntica a esta outra. Na qual começamos com uma fórmula com a variável x e substituímos este x por y. Se tomamos agora este R de x, como o φ, temos, aparentemente, justificativa para concluir para todo x, φ, usando a introdução da quantificação universal. Aqui, tomamos explicitamente y diferente de x. Mas, na fórmula phi a saber R de x, y, aparece livre. Assim sendo, enquanto R de x, não tinha nenhuma conexão entre os seus dois argumentos, essa conexão se estabeleceu quando eu troquei o primeiro argumento por y porque já tinha um y lá, livre. Esta, portanto, não é uma aplicação da introdução da quantificação universal porque a cláusula 2 foi desrespeitada. E, mais uma vez, é muito bom que isso seja assim, pois o sequente que agora estaríamos justificando não é válido na lógica de primeira ordem clássica. Com efeito, considere mais uma vez um domínio com dois objetos, estrelinho e quadradinho. Considere que a interpretação do predicado R binário consiste em uma relação reflexiva, satisfazendo assim a nossa premissa. Mas note que nesse modelo não há nenhum objeto que é R observado por todos os demais objetos. Em particular, o par quadradinho-estrelinha não pertence à interpretação da relação R. E, portanto, segundo a semântica para fórmulas quantificadas e para fórmulas relacionais, podemos verificar em dois passos que esta fórmula não é satisfeita por este modelo. Para ser um pouquinho mais explícito na formulação desta regra da introdução da quantificação universal, Imagine mais uma vez que a linguagem do no nosso sistema de dedução natural fosse estendida por um meta-predicado que nos permitisse identificar se algo é uma variável. A regra, neste caso, exigiria, a partir da hipótese temporária de que temos um certo y representando um indivíduo arbitrário do nosso domínio, demonstrar que a nossa propriedade vale para esse y. A hipótese sendo temporária, ela é descartada assim que terminamos essa derivação e partimos para a conclusão de que todos os objetos têm a propriedade Φ. Note que, nesse caso, há um descarte de hipóteses e, portanto, o nosso meta predicado, a rigor, nesse caso, habitaria este conjunto Gama na entrada da regra de manipulação de sequentes. Esta leitura é realmente interessante porque nos recorda que há, de fato, uma hipótese que assumimos temporariamente ao iniciar uma demonstração que termina com uma sessão universal. Dito isto, continuarei usando a seguir as formulações tradicionais, menos explícitas, para as regras de introdução e eliminação do quantificador universal. Se queremos trabalhar com a quantificação universal, é bom que saibamos reconhecê-la em seus usos na linguagem natural. Por exemplo, quando dizemos que todos amam Romeu, queremos dizer todos mesmo homens, bichos, minerais, o próprio Romeu. Ou quando dizemos que nenhuma tristeza é eterna. Está pressuposto que sabemos reconhecer tristezas, sabemos reconhecer coisas eternas, e somos capazes de mostrar que toda tristeza falha em ser eterna. Um dos exemplos mais típicos de sentença universal é da forma todo A é B, uma quantificação relativizada que pode ser usada para escrever uma sentença da forma todo ser humano é mortal, todo indivíduo ama Romeu, ou todo finord é um pseudo -celerado. Eu não preciso ser capaz de reconhecer que objeto tem um tipo que se encaixa com A e que objeto tem um tipo que se encaixa com B para ser capaz de escrever essa sentença. Muitas propriedades matemáticas são expressas como sentenças universais. Por exemplo, as propriedades de grafos ou de relações binárias, ordens espaciais, relações de equivalência. A propriedade de reflexividade, por exemplo, que diz que cada objeto está R-conectado a si mesmo, para uma certa relação R. A propriedade de simetria, que diz que se um certo objeto arbitrário está R-conectado a um outro objeto, então essa R-conexão pode ser invertida. A propriedade de transitividade que diz que toda vez que eu faço algo em dois passos, eu posso fazer esse mesmo algo num passo só. A propriedade de euclidianidade que diz na sua leitura usual que se um certo objeto é similar a outros dois, então é porque estes outros dois objetos são similares entre si. Todas essas propriedades dizem respeito a objetos arbitrários de um certo grafo. Outras propriedades universais interessantes envolvem a igualdade. Por exemplo, a propriedade de antissimetria que diz que dois objetos que estejam conectados um ao outro só podem ser o mesmo objeto. Outro exemplo é a definição de injetividade de uma função, a qual diz que dois objetos arbitrários que têm a mesma imagem só podem ser o mesmo objeto. E um exemplo extremo de propriedade universal para um grafo é aquela que diz que todo objeto está conectado a todo objeto. Ou seja, a sentença que afirma que o grafo é completo. Eu vou ilustrar agora, na prática, o uso das regras de introdução e de eliminação da quantificação universal, juntamente com regras para alguns conectivos, na derivação de alguns sequentes usando o sistema de dedução natural para a lógica intuicionista, usando a notação de árvores decoradas por fórmulas. O nosso primeiro sequente diz respeito à distribuição da quantificação universal sobre uma implicação. Uma demonstração da validade desse sequente na semântica de primeira ordem clássica pode ser encontrada no vídeo sobre a noção de acarretamento para a lógica de primeira ordem, usando o um raciocínio por absurdo. Como de costume, começamos pela raiz. Temos uma fórmula implicativa. Esta implicação pode ser introduzida. O consequente é escrito em cima da barrinha horizontal e o antecedente é uma nova hipótese que pode ser usada nas folhas da nossa árvore. Como podemos derivar uma quantificação universal? Ora, pela introdução. Eu vou deixar anotado aqui ao lado que nessa introdução precisamos fazer uma verificação, a saber que a variável y é realmente arbitrária. Vamos deixar isso aqui por enquanto, porque essa verificação só pode ser feita quando a árvore tiver sido terminada. De fato, se ela acabasse agora, esse y poderia não ser arbitrário, tendo em vista que poderia parecer livre na fórmula psi de y, uma folha desta árvore. Mas vamos pensar nesse y como uma hipótese adicional, a hipótese de que temos uma variável y sobre a qual podemos falar. Tendo isso em vista, considere a hipótese para todo x, φ implica ψ. A eliminação da quantificação universal nos permite concluir, φ implica psi, substituindo x por um termo arbitrário, em particular y. A definição da noção de substituição de variável por termo em fórmula nos permite distribuir esta substituição para o antecedente e para o consequente da implicação. Ora, se o que desejamos é o consequente, bastar-nos ir agora derivar o antecedente. O antecedente tem a forma Φ de y, mas eu sei que todo mundo tem a propriedade Φ, pela hipótese que ganhamos lá no início na construção dessa árvore. Eliminando esse quantificador universal, portanto, e descartando essa hipótese na árvore final, temos uma derivação desta implicação a partir deste universal. E o que dizer da arbitrariedade da variável y? Ora, precisamos verificar duas coisas. Em primeiro lugar, que o y não aparece livre nas folhas desta árvore. Segundo, que se y por vetura for diferente de x, ele também não deve aparecer livre em psi a fórmula na qual a variável x será substituída por y. Observe que se y é diferente de x e ele não aparece livre nesta fórmula, ele também não vai aparecer livre nesta outra fórmula. Afinal de contas, a única variável adicional a ser capturada nesta fórmula da nossa premissa é a variável x. Há duas possibilidades aqui. y é a variável x, que a gente já sabe que não aparece livre nessa fórmula e acabou. Ou o nosso conjunto de variáveis permite escolher uma variável y nova que não aparece nessa fórmula. Uma forma de garantir isso é simplesmente dizer que essa variável y é uma variável fresca, novinha em folha. Quando o nosso conjunto de variáveis for limitado e não permitir escolher tal variável fresca, sempre podemos escolher a própria variável x. E também nesse caso, obviamente, as condições laterais serão respeitadas. No nosso próximo exemplo, eu oferecerei uma evidência simples de que variáveis quantificadas podem ser renomeadas. Neste exemplo muito simples, eu usarei um predicado unário Q. Observe que a introdução da quantificação universal nos obriga para fornecer uma evidência de para todo y que é de y que forneçamos primeiro uma evidência para q de um certo z arbitrário. Usando a noção de substituição, isso pode ser reescrito de diversas formas diferentes. Se tanto Y quanto X são substituídos por Z, quando escrevemos Q de Y ou Q de X, nada mais temos do que a fórmula Q de Z. A fórmula Q de Z, contudo, é um caso particular também da eliminação da quantificação universal sobre um certo X, na qual, como termo T, escolhemos a variável Z. Garantir agora a arbitrariedade do Z é muito fácil. Basta notar que a variável Z não aparece na folha da árvore e nem na fórmula Q de Y. E, portanto, aqui temos um uso legítimo da introdução da quantificação universal. Eu vou produzir agora uma derivação para um sequente que parece análogo. A princípio, ele pode parecer um sequente que simplesmente permite também renomear as variáveis. No entanto, há algo um pouco mais profundo acontecendo aqui. A saber, uma sentença na voz ativa se transforma numa sentença na voz passiva. E eu vou aproveitar essa derivação feita em detalhe para ilustrar a importância do uso atento da noção de substituição e para argumentar que esta derivação só pode ser produzida numa direção específica. Tenha sempre em mente o formato exato das regras de introdução e de eliminação. Aqui no nosso primeiro passo, eu introduzirei a quantificação universal sobre x2. E portanto, eu preciso que a fórmula completa dentro daquele quantificador universal sobre x2 tenha sido justificada para um y2 arbitrário no lugar desse x2. Usando agora as cláusulas recursivas da definição de substituição de variável por termo em fórmula, tendo em vista que a nossa fórmula é uma quantificação sobre x1, eu posso levar a substituição de x2 para dentro dessa quantificação. E lá dentro temos uma fórmula atômica, eu posso simplesmente trocar todas as ocorrências de x2 por y2. Mais uma vez, portanto, tem uma quantificação universal que pode ser introduzida. A fórmula dentro dela agora é atômica. Eu preciso agora que esse novo objeto linguístico y1, que ocupa o lugar do objeto linguístico x1, seja arbitrário. Mais uma vez, temos uma fórmula atômica e a definição de substituição no seu caso base nos informa que estamos falando da fórmula R de Y Y2. O que acontece se eu parar a minha demonstração aqui? Bem, nesse caso temos R de Y Y2 como premissa, de um dado sequente, enquanto que temos como conclusão deste sequente esta fórmula universalmente quantificada. O problema é que isso não é uma derivação isso acontece porque as duas introduções de quantificação universal dependiam da garantia de arbitrariedade de objetos que aparecem livres na folha dessa árvore. Conclusão, se paramos aqui, isto não é uma árvore de derivação. Não precisamos, contudo, parar, já que temos uma premissa para usar. Então, vamos lá, fazer mais alguns passos. Ora, começando a raciocinar a partir desta premissa, que é uma quantificação universal, Podemos escolher o termo que melhor nos aprouver para colocar no lugar desta variável x1. Olhando para o nosso objetivo, tudo indica que eu preciso colocar o termo y1 no lugar de x1. Mais uma vez, aqui, usando diretamente a noção de substituição, que eu estou denotando com uma dupla barra horizontal, uma igualdade, a nossa presente fórmula consiste em nada mais do que, para todo x, 2 r de y1, x2. Mais uma vez, uma quantificação universal pode ser eliminada, e eu posso colocar qualquer termo T no lugar da variável x2 aqui universalmente quantificada. A nossa derivação não vai terminar bem se eu não escolher direito qual é o termo que eu quero colocar aí. Mas é óbvio, estamos no segundo argumento da relação R e queremos que um y2 ali apareça. Com a definição de substituição, agora nós fechamos a nossa árvore. Ela começa desta premissa que tínhamos no nosso sequente e termina com esta conclusão do nosso sequente. Agora que a árvore está finda, eu devo verificar se as condições laterais foram obedecidas. Neste caso, na introdução das quantificações universais. Eu noto que as variáveis y2 e y1 não aparecem na premissa, o que me garante que uma das condições laterais está sendo respeitada. E com relação a outra condição lateral, eu noto que y2 não aparece livre nesta fórmula e y1 não aparece livre nesta fórmula. Portanto, eu posso apagar essas observações que aqui estavam para ser verificadas e concluir que esta derivação foi construída segundo as regras do nosso sistema de dedução natural. A única novidade aqui, bem como nos casos anteriores, é que eu tenho explicitamente representado as substituições que são usadas ao longo da derivação, usando duas barras horizontais para significar a igualdade e a definição recursiva de substituição que eu tenho certeza que você conhece. Uma coisa importante que eu gostaria de observar, por fim, é a forma como esta árvore foi construída. Observe que quando eu, de baixo para cima, introduzi a quantificação universal, eu ganhei dois símbolos de variável, a saber, y2 e y1, para serem usados. E foi só por isso que, ao começar de cima para baixo a usar a minha premissa, eu pude me referir explicitamente a y1 e y2, nas regras de eliminação da quantificação universal. Sem isso, a árvore construída de baixo para cima e de cima para baixo não ia fechar. Em outras palavras, a moral é que a regra da eliminação da quantificação universal aqui só pode ser usada após a regra da introdução da quantificação universal ter sido usada aqui. Em caso contrário, eu não teria a possibilidade de me referir a y e y2 pois eles foram introduzidos como parâmetros pelas regras da introdução da quantificação universal. Sem parâmetros, me falta valor para as incógnitas. Vista assim, já pronta, não há nenhuma indicação de que esta árvore tenha sido escrita, construída, pensada, começando de baixo para cima. No entanto, o que eu estou dizendo aqui agora é que é impossível começar esta árvore de cima para baixo. De cima para baixo, ao aplicar a eliminação da quantificação universal, estes objetos Y1 e Y2 não seriam arbitrários. Seriam específicos. E eu não posso concluir de objetos específicos que uma quantificação universal pode ser, sobre eles, introduzida. Paro por aqui. Se você duvida do que eu disse, vá até o seu assistente de demonstração favorito e tente produzir essa derivação de cima para baixo. Vai lá. Eu vou considerar agora outros dois sequentes. O objetivo é discutir como que a quantificação universal se distribui sobre a conjunção, tanto para um lado quanto para o outro. No primeiro caso, lendo da esquerda para a direita, a minha conclusão é uma conjunção. Portanto, eu posso trocar a tarefa de evidenciar tal conjunção por introdução da conjunção pela tarefa de evidenciar ambos os seus componentes. Começando agora da nossa premissa universal, tendo em vista que eu acabei de ganhar uma variável y sobre a qual eu gostaria de dizer algo, a saber que ela possui a propriedade Φ1, vamos ver o que acontece se eu eliminar esse universal exatamente colocando y no lugar de x. Nesse caso, a noção de substituição nos diz que eu posso distribuir essa substituição sobre a conjunção. E agora, obviamente, eu posso eliminar essa conjunção pegando o meu componente favorito. Nesse caso, do lado esquerdo. A arbitrariedade dessa variável y, que aparece aqui na introdução da quantificação universal, pode ser garantida se, de alguma maneira, eu puder ter certeza que o y não aparece livre nem em φ 1 e nem na minha premissa. É claro que a segunda coisa que eu acabei de dizer é mais forte do que a primeira. E, em particular, eu posso garanti-la se aqui eu escolher uma variável y fresca, novinha em folha, que não aparece na minha premissa. É claro que, do outro lado, a árvore se desenvolve da mesma maneira, mudando somente o lado sobre o qual eu vou eliminar a minha conjunção. Eu confio que você será capaz de completar esses detalhes. mais interessante aqui é produzir uma derivação para o sequente no outro sentido, aquele que termina com uma quantificação universal e começa com uma conjunção. A fim de introduzir o universal, introduzimos a hipótese de um y arbitrário e conseguimos um novo subobjetivo. Temos aqui uma fórmula conjuntiva sobre a qual substituímos x por y. A definição de substituição nos garante que isso é o mesmo que substituir do lado esquerdo, substituir do lado direito e fazer a conjunção dessas duas coisas. Introduzindo agora essa conjunção, eu tenho duas subtarefas, as quais podem ser resolvidas essencialmente da mesma maneira, ou seja, eliminando uma quantificação universal e escolhendo de maneira sábia o termo que será colocado no lugar de x como sendo y. E agora podemos usar a premissa conjuntiva para obter ambas as quantificações universais que nós precisamos, eliminando a conjunção hora de um lado ou hora do outro. Note que a arbitrariedade do y, que aparece na introdução da quantificação universal no início desta derivação, pode ser garantida, como nos casos anteriores, se pudermos tomar um símbolo de variável novo em folha, fresco. Um símbolo que não aparece em nenhuma dessas fórmulas. Caso o y seja a própria variável x, então já não precisamos dizer nada a respeito dessa fórmula e só precisamos garantir que esse x não apareça livre nestas folhas, o que obviamente é o caso. Para alguns exercícios adicionais envolvendo sentenças com universais, eu sugiro que você tente demonstrar que todo grafo completo é reflexivo, que toda relação simétrica e transitiva é também euclidiana, e que toda relação reflexiva e euclidiana é também simétrica e transitiva. Note, em particular, que estas duas últimas asserções mostram que é o mesmo definir uma relação de equivalência como sendo reflexiva e euclidiana e, portanto, simétrica e transitiva, ou reflexiva, simétrica e transitiva e, portanto, em particular, também euclidiana. Uma coisa importante que eu gostaria de dizer é que o sistema formal existe para ajudar, e não para que você se perca em burocracias. Algumas das derivações que eu aqui exibi tinham talvez demasiado detalhe e pouca intuição. No entanto, o nosso sistema de dedução natural pretende formalizar exatamente a forma dos raciocínios que nós fazemos em matemática. Eu vou dar só um exemplo e vou deixar como exercício você formalizar esse exemplo. Você já sabe o que é uma relação simétrica e transitiva e também já sabe o que é uma relação euclidiana. Se não sabe, volta um pouquinho nesse vídeo e olha para as figurinhas que eu fiz antes. A partir daquelas figurinhas, você já deveria ser capaz de escrever as fórmulas da lógica de primeira ordem que representam cada uma dessas três propriedades. Mas vamos pensar em termos do que elas significam. Suponha que eu deseje demonstrar que uma certa relação é euclidiana. Portanto, eu começo de três objetos arbitrários ligados da seguinte maneira e quero mostrar que há uma certa ligação adicional sempre presente entre esses objetos quando a relação original é simétrica e transitiva. Mas veja só, se eu quero construir uma setinha daqui para cá, supondo que esta setinha está disponível, eu posso usar a simetria para invertê-la. E agora que eu tenho essa nova setinha e já tinha também essa outra, eu posso construir a setinha que eu desejava, esta, aplicando a transitividade. Escrever isso em dedução natural é apenas o exercício de dar nomes às coisas e descrever este argumento de forma estruturada.